Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, é, já deixe seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, pra ajudar o nosso canal aí, o YouTube entender que o conteúdo é relevante e mandar para mais pessoas, beleza? Dito isso, o vídeo de hoje, né, indo aqui pra Roça, é, aí não tava programado para gravar hoje mas né? eu tô com um copiloto aqui que é meu carona é estourado então vou mostrar ele aqui né vou mostrar meu carona aqui que é, é... é... rouba a cena então vindo de lá pra cá é... todo mundo que passa é... chama e pede né? Pra parar, ele tem como eu parar pra, é, pra atender a pedida de todo mundo, só pra ver o carona. Né? É o garanhão, é? É o né? Então hoje ele tá só de.. só de patrão. Ele não quer ir atrás não. Não quer ir. Sempre que é, leva ele, aí tá atrás quando eu ver, pede pra vir pra frente. Então tá ele aqui, ó Tá ah. aí, ó Rebruçado no retrovisor Sentindo a paisagem Na zona rural, acostumado só com a paisagem Quer dizer, sempre que vem pra roça Ele vem, né, acostumado aqui com a Porque Ele fica na roça também Mas nem sempre ele vem na janela aqui mas quando bota, deixa ele vir aqui, é uma alegria que sobe. E... A gente ela... tá aqui chegando no cavaco. E está aí, quem quiser que vai tirar. Né Simba? E aí aconteceu. Vai pra lá, vai. Pode ir. Então. Dá um... Dá um salve pra galera aí, Simba. Ele veio e pensou que eu reclamei, mas aí foi não. Né? Isso é descarada, Só falta um óculos. Vou comprar um óculos pra ele, né? Pra <risos> ele tirar a pala dele. Enquanto eu não posso tirar a bala, Aí ele bota a pata aqui, né? Os pezinhos aqui. Bota os dois ali. Só alegria Devagar Porque se for muito se for rápido Quem disse que ele sai O vento bate no olho Ele fica toda hora passando a pata Mas não sai Sacudindo a, é, a cabeça conta do vento Mas não sai não Isso aí é fominho por uma janela Beleza? Então O de hoje foi isso Se você acha que Simba merece um like Dê um like aí Deixe seu like aí, deixe seu comentário e se não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, com gentileza, beleza? Valeu, tchau, tchau, um grande abraço e até o próximo vídeo. Dá tchau aí Simba pra galera, Simba metido. Ô Simba, dá tchau pra galera aí. Pronto, tchau, até o próximo vídeo.